O grande construtor da república foi Rui Barbosa. Convocou-se justamente para adotar o Brasil republicano, não é? após a proclamação da república. Uh, Convocou-se uma assembleia constituinte ou um congresso constituinte. Mas quem verdadeiramente lançou as bases da constituição, redigindo-a, redigindo foi Rui Barbosa, com a colaboração de Prudente de Moraes. Então, Rui, por isso mesmo, é tido, repito, como grande construtor da república. Uh, Rui conhecia profundamente o sistema americano e o sistema inglês, principalmente o sistema americano. A época, a Constituição americana representava a grande novidade num período em que predominavam reis, imperadores, autocratas no mundo.